galera, beleza? Eu sou o Noite trazendo mais vídeo pra vocês. Bom, hoje eu vou mostrar as coisas que eu raramente uso. É sério. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar é isso. Um cubo mágico. Mano, eu não uso muito isso. Até, até que alguém tirou a peça aqui, mano. A cor, mano. Como é que eu vou usar? Bora pro próximo. Bom, é isso daqui. O gel. Eu não uso gel. Não, não uso. Não uso. Só ra muito raramente. Muito, muito, muito, muito. Fone de, de ouvido, eu nem sei porque tá aqui. Eu, tipo, não é sempre que eu uso, mas não é raramente. tipo Eu não uso tantas. Próxima coisa, essa máscara. Essa máscara aqui eu não uso. Não, não uso. Tô usando agora. Nossa, mó cheia de ouro. Bom, esse daqui. Essa abacaxa, Eu não uso porque ele tá quebrado. Já foi. Esse óculos. Também uso bem difícil. Bem, bem raramente. E perfume. Bom, esse vídeo foi curto, mas espero que vocês tchau. Tchau.